Isso aconteceu ao vivo com uma das maiores apresentadoras de TV norte-americana. Homem sofre uma metamorfose durante reportagem, versão antiga dos teletubbies que fez muita gente desligar a TV às pressas. Homem sobrevive ao farol localizado nas águas mais agitadas da Europa. Veja a história da família cujo rosto muda de forma e muito mais. Mas antes, já deixe seu like. E se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Isso aconteceu ao vivo durante um programa jornalístico de TV. Este vídeo é supostamente parte de um relatório que foi divulgado em um jornal em espanhol que estuda a tese de que metamorfos reptilianos estariam vivendo entre nós. Assim que ele terminou sua fala, ele piscou revelando um segundo par de olhos. Como ele havia acabado de terminar a matéria, certamente achou que haviam parado de gravá-lo e por um breve momento perdeu o disfarce. David Icke, um dos maiores entusiastas da teoria dos reptilianos entre nós nos Estados Unidos, afirmou durante entrevista que esses seres são uma raça desagradável de outro planeta que teriam um plano de domínio global em curso e estariam aos poucos assumindo disfarçadamente aos maiores cargos governamentais em todo o mundo. São apenas teorias, mas e se forem verdadeiras? Imagine o quanto seria estranho ser governado por jacarés humanoides. Imagine esses seres dominando o congresso nacional, por exemplo. Essa é a história da família cujo rosto muda de forma. Uma família no norte de Sunatra na Indonésia vive com uma condição incomum que faz com que seus rostos mudem de forma. Dos seis filhos da família Manurung, quatro deles vivem com uma condição facial incrivelmente inusitada e não diagnosticada. Uma delas comentou, o fato é que nossos rostos mudaram de forma, mas nós aceitamos e apenas vivemos com isso. Na minha opinião, crescer com essa condição me fez se sentir inferior, mas agora não me sinto mais assim. Apesar de muitos sugerirem que a família foi paraguejada eles perceberam que sua condição deve ser genética, já que seu pai também foi afetado. A família ainda não procurou um médico para qualquer diagnóstico e devido à natureza incomum de sua aparência, eles tiveram que se acostumar com as pessoas reagindo negativamente a ela. O caso a seguir foi registrado durante um programa de televisão. Em Enquanto o apresentador brincava com o fantoche animando a audiência, um suposto evento paranormal foi captado. Observe aquele vaso de planta artificial sobre a mesa. Durante a brincadeira, ele girou sozinho. Muitos que assistiam a transmissão ficaram preocupados com o que viram, mas após uma breve análise descobriu-se que tudo não fugiu do natural. Note que ele involuntariamente empurrou uma folha que estava abaixo do objeto, fazendo ele se movimentar. Isso aconteceu durante uma transmissão ao vivo. A apresentadora norte-americana Wendy Williams, fantasiada de estátua da liberdade, começou a sentir algo estranho em sua cabeça e logo caiu no chão. Por ela ser muito bem-humorada, acharam que fosse algum tipo de brincadeira, mas em entrevista após o evento, ela relatou ter ouvido um chiado forte na cabeça acompanhado de muitas vozes misturadas e aos poucos foi perdendo o controle e a força das pernas. Foi quando ela foi ao chão. Depois de muitas teorias, anos mais tarde descobriram que ela possui um problema cerebral que estava se agravando. Uma das causas do evento foi devido a roupa ser muito quente. foi é lançado em primeira versão no ano de 1980, uma versão diferente e que fez muitas crianças correrem para longe da televisão durante a transmissão. Os personagens que até então eram fofinhos aqui são como seres que parecem terem saído de Chernobyl. Se te oferecessem um milhão de dólares, você passaria um dia nesta torre? Olhando nessa perspectiva, parece algo muito simples para muito dinheiro, porém essa torre é considerada a mais perigosa do mundo. As águas ao largo da costa da Bretana estão entre as mais perigosas da Europa. Para vocês terem uma ideia, durante a construção do farol Lajumente em 1888, mais de 30 navios naufragaram e demorou 7 anos para terminar por causa das tempestades severas. Porém, são poucos que têm coragem de entrar ali. Por este motivo, a torre é atingida todos os dias por ondas gigantes que parecem que irão derrubá-la a qualquer momento com quem estiver dentro. das imagens vemos que algumas pessoas já passaram o dia ali dentro. No dia 21 de dezembro de 1989, Jean Gischerd viajou para o farol no helicóptero quando uma tempestade começou. Ele é um fotógrafo francês que decidiu tirar fotos do farol durante a tempestade. No interior, o faroleiro Theodore Malgon estava à espera de ser resgatado e pensou que o helicóptero de Gished era o seu helicóptero de resgate. Então ele correu para a parte inferior e abriu a porta justamente no momento em que o mal da gigante estava prestes de engolir o farol. felizmente conseguiu, correu para dentro a tempo de conseguir fechar a porta, mas deu tempo do fotógrafo a bordo do helicóptero registrar uma série de sete fotos que instantaneamente o tornou famoso. To Venderam mais de um milhão de pôsteres e lhe rendeu o mítico prêmio World Rax Foto. C'est la de rentrer d'entrer si tôt. Il faut pas. Nombreux, non, c'est sûr. sûr. Le parce hasard. En fait, sorti parce que t'as entendu. Le bruit de euh, l'hélicoptère, tout simplement. Second set of eyes. But so are, uh, are, uh, that like the trophy is too heavy for the wind from the air conditioner to move it. The host of the show doesn't touch it, and the table doesn't move either. The only reason of explanation that I found.